Oi, eu sou a Sara, criadora do Alérgico, e eu tô aqui hoje nesse vídeo para te contar com exclusividade tudo o que você vai encontrar no Guia Comer Bem, sem leite e sem glúten. Primeiro de tudo, para começar a nossa conversa, eu quero te dizer que eu tô muito feliz que você tá nesse vídeo aqui comigo, porque esse material, o Guia Comer Bem, é o que eu queria ter tido em mãos quando eu descobri todas as intolerâncias, todas as restrições alimentares que eu tive. E eu tenho certeza que se você está passando por algo assim, que se você está com dificuldade na cozinha, dificuldade é, sobre encontrar os ingredientes certos, como adaptar a sua alimentação, eu tenho certeza que esse material vai te ajudar. E é por conta disso que esse material foi desenhado inteiramente para ser uma jornada para você, para funcionar como um caminho, um método que você vai seguir. Mas, Sara, o que, que significa isso? Significa que aqui você não vai encontrar só receitas. Eu quero que você seja livre na cozinha e por isso eu vou te entregar o um ouro com o Guia Comer Bem. Você vai aprender um método para comer gostoso, saudável e mesmo sem ter muito tempo na cozinha e independente das suas restrições. O guia é dividido em três grandes partes. Na primeira parte, você vai aprender tudo o que precisa saber sobre planejamento de refeições e como montar e variar cardápios. A ideia é que você esteja no controle da sua cozinha e que a sua cozinha se adapte à sua realidade e não o contrário. E para isso, você vai receber um plano de ação que vai desde a hora que você vai no supermercado, que contempla desde esse momento os ingredientes que você precisa comprar, o que é bom ter em casa, até o um momento de comer de fato. Porque é importante a gente entender que o cozinhar ele não começa só na hora que o fogão é ligado. Existem coisas antes que a gente pode fazer para facilitar, para otimizar, para economizar o nosso tempo. Nessa parte você também vai receber quatro ideias de cardápios semanais, como executar esses cardápios e um banco com ideias do que fazer com a sobra, como criar novos pratos a partir de mes das mesmas bases. Eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber para poder escolher se você quer fazer um planejamento semanal ou se você quer fazer micro planejamentos. Todas essas informações, todas essas ferramentas de como cozinhar marmita, cozinhar uma vez na semana, cozinhar mais vezes, você vai encontrar na parte 1 do guia. Na parte 2 do guia, você vai encontrar todas as ferramentas práticas dessa jornada. Você vai ter acesso a um material exclusivo só sobre substituições de ingrediente. Você vai aprender a substituir trigo, leite, creme de leite, manteiga, até pasta de amendoim. E como fazer os leites vegetais, como, qual é o melhor leite vegetal, para qual substituição. Você também vai aprender a fazer um mix de farinha sem glúten. Essa parte de substituições está muito completa. Você também vai ter acesso a ferramentas que vão te dar a base, ou vão te dar um banco de ideias para variar os temperos. Para entender como você pode mudar completamente o preparo de uma carne ou o preparo de um legume. E nessa parte também tem uma fórmula prática para que você possa criar saladas e molhos que sejam gostosos, porque eu particularmente eu odeio o conceito da gente comer salada só porque ela é saudável, a gente tem que comer salada porque ela é gostosa também, porque senão a gente vai estar empurrando aquilo, não vai ser prazeroso e não é isso que você vai encontrar aqui, você vai encontrar aqui um método para ter comida que seja saudável, mas que seja também inclusiva e principalmente gostosa. Por fim, você vai chegar na parte 3 desse livro, que é o Vale das Receitas. Você vai encontrar aqui muitas receitas que contemplam o um dia a dia, principalmente almoço e jantar. Mas você também vai encontrar variações para lanches, lanches da tarde, da manhã e também doces e sobremesas. É importante te dizer que essas receitas, a maior parte delas, elas possuem variações dentro da descrição. Então uma receita pode se desenrolar em várias outras, porque eu, eu fiz isso pensando em te dar mais possibilidades ainda, mais variação de cardápio, mais possibilidades de você conseguir adaptar para sua realidade, para o que você gosta, para o que você quer comer. E eu quero dizer também que você vai ter uma garantia incondicional de 7 dias, isso mesmo. Eu garanto tanto que esse produto vai fazer diferença para você, vai te ajudar que eu tô te dando uma garantia de 7 dias. Se você ver, se você comprar, se você realizar essa compra e você não gostar do material, ver que não é pra você, tá tudo bem. Você pode pedir um reembolso completo do seu dinheiro, que não vai ter pergunta, não vai ter questionamento, isso vai acontecer de uma maneira automática. Essa garantia dura 7 dias. E além disso, uma outra coisa que eu acho muito legal desse material é que ele tá todo interativo. Então vai ter lá também links, QR codes, as páginas estão linkadas entre si para que você tenha acesso a muito mais receitas, a muito mais opção, além do que você está comprando. Por fim, eu quero dizer que o que está nesse guia eu aplico na minha vida e eu ensino outras pessoas a aplicarem também. Por isso eu posso garantir que esse material funciona. Eu não como leite, não como trigo, não como soja e não como algumas outras coisas há alguns anos. E para mim, foi uma jornada muito longa. Esse processo de me adaptar, esse processo de entender como fazer as receitas, o que, que eu vou comer, como eu posso variar os sabores. Mas esse processo não precisa ser longo para você. Eu estou te entregando aqui um atalho. Eu estou te entregando literalmente ouro com esse material. Eu facilmente poderia vender ele como sendo um curso, mas eu não quero fazer isso porque eu quero que ele seja o mais acessível possível. Eu quero que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Porque eu realmente acredito que esse material é um material transformador de vidas. É um material que vai te auxiliar muito nesse caminho. Nesse caminho de adaptação, no caminho de substituição. E vai te ajudar a chegar mais perto dos teus objetivos. Um exercício que eu quero te propor para fazer é que você imagine como seria ir a cozinha desse lugar, de um lugar mais leve. De um lugar onde a gente não tá olhando a restrição, onde a gente está olhando toda a abundância que ainda resta a gente só tirou alguns alimentos tem muitas possibilidades por aí e para cozinha desse lugar é fazer uma comida que seja gostosa que seja saudável proporcionar isso para sua família proporcionar saúde para os seus filhos ou para os seus companheiros com quem mora com quem divide a casa com você eu quero que você imagine isso e me diga se isso não é um sentimento que te acalma porque Seria para mim, esse sempre foi um sonho meu e é muito bom quando eu olho em retrospecto e vejo o caminho que eu percorri e como eu cheguei até aqui e como eu estou nesse lugar hoje e é muito bom poder saber que de alguma maneira eu posso compartilhar essa experiência com você e eu posso te ajudar a estar nesse lugar também. Então eu encerro esse vídeo com um convite, você quer comer bem? Você quer estar nessa jornada comigo? Vamos juntas!